Comandado oligarca russo e amigo pessoal de Putin, com essa amizade rendendo bons frutos recentemente, o Wagner Group é a força de elite russa na Ucrânia. Os melhores daqueles soldados que fazem parte do símbolo OZ, utilizado pelos soldados e aqueles que apoiam a invasão da Ucrânia, mais que nem Moscou. Sabe o que significa? O Wagner Group vem adquirindo recentemente diversos contratos na África, devido à instabilidade dos países para ter as próprias forças armadas, com destaque para a República Centro-Africana, que entregou para os mercenários russos a segurança presidencial e institucional do país. 3 – O perigo global dos exércitos privados Digo que esse fenômeno é perigoso com razão, e para entender basta imaginar o que isso possibilita, começando pelo que os exércitos privados são feitos para ser e fazer instituições militares sem bandeira que defendem e atacam por quem paga mais, incluindo, hoje, terroristas, mas, à medida que os exércitos privados evoluem, se tornarão ou se fundirão com países e empresas, desde que os interesses e motivação dos líderes e soldados dessa organização não sejam afetados. Isso e muito mais será possível com a evolução das leis de compra de armas, distritos especiais e outros temas hoje delicados, que você verá agora, só que no próximo tópico. 4. Evolução de tudo o que te falei.